Engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ambos pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH, da URGS. É chefe do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH, onde atua como professor adjunto desde 2012 ministrando aulas na graduação para as Engenharias Civil, Ambiental e Hídrica, para Arquitetura e Urbanismo e também no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Dornelis tem atuado no desenvolvimento de planos diretores municipais de drenagem urbana e em estudos de hidrologia, em especial com inundações ribeirinhas. E integra também a equipe do projeto Revitalização do Arroio Dilúvio, para despoluir e ocupar um trecho do arroio dilúvio em Porto Alegre. Imagens ilustrativas sobre o projeto estarão disponíveis na versão em vídeo deste podcast, veiculada na TV Engenharia. Professor Fernando Dornelles, é um prazer recebê-lo aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. O prazer é meu aqui de poder conversar um pouco com vocês, fazer essa divulgação aí do que a gente está fazendo no âmbito da universidade aí, para um bem público que a gente tem aqui em Porto Alegre, que é o principal rio urbano, muitos visualizam né, e passam por ele diariamente e tá numa situação um pouco deplorável, digamos assim, quem passa por ele bem pertinho sabe que não é tão agradável assim, então a gente tá propondo alguma melhoria para que a gente possa mudar essa nossa ideia. Professor Fernando, o arroio dilúvio nasce em Viamão, o seu leito segue por toda a extensão da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, até desaguar no Guaíba. Em que ponto essa água se torna poluída e como é medida a qualidade da água? Eu sempre gosto de explicar que um rio não tem uma nascente, ele tem diversas nascentes. Cada talveg, cada valezinho que a gente tem dentro de uma bacia hidrográfica, e ele tem a sua nascente. A gente costuma chamar a nascente, todo mundo vê nas notícias, enfim que a nascente é em Viamão. É a mais conhecida por quê? Porque é do rio principal. O rio principal é o curso de rio mais longo que a gente tem dentro da bacia. Então, por isso que... A gente costuma associar a Nascente, bota ele no singular, assim, que é lá no Parque Santilé, na barragem do Sabão, dentro da área de Viamão. Mas a gente tem diversos rios que são arroios, que são afluentes ao dilúvio, que a gente não tem nem ideia. Por exemplo, quem está ali na Praça da Encol ali na Nilópolis, ali por baixo da Nilópolis passa um arroio, é o Arroio São Vicente, que ele vai desaguar no dilúvio na Rua São Vicente. Quem conhece a Rua São Vicente, ali no bairro. São tanto a Cecília sabe do que que eu tô falando. Ele é totalmente confinado e é um arroio, é um curso d'água natural. Outro rio também que não se conhece é o Arroio Cascatinha, que é a foz dele, aonde ele encontra o dilúvio, é ali de frente a zero hora. Ali a gente também tem um rio embaixo daquela avenida ali. Então esse é um procedimento que a maior parte das urbanizações na cidade seguiu esse protocolo de fechar esses arroios de fundo de vale, que a gente chama, muito em prol do crescimento, que eram áreas ainda disponíveis para fazer essas grandes avenidas. São Paulo é um grande exemplo de como que esse protocolo foi colocado em prática e como os problemas atuais lá de São Paulo é o nosso grande laboratório, assim, de dizer o que não é recomendado fazer. Tinha mais uma pergunta que era a respeito aonde que ele fica poluído. Ele fica poluído ao longo de toda a sua bacia. Quando a gente vê um curso d'água, o que acontece no leito principal dele é uma consequência de todas as atividades que a gente tem na bacia. Então, a gente tem muito aí de poluição difusa, que a gente chama. São contribuições de ligações, apesar da gente ter uma boa malha de rede onde as residências deveriam ser conectadas e direcionar esse esgoto para a estação de tratamento, a gente tem diversos problemas nesse sistema. Conexões erradas, lotes que não se conectaram à rede, passa a rede na frente do lote, mas o proprietário não conecta, porque é um ônus para ele, não existe uma cobrança legal para que ele faça isso. É um grande problema que a gente tem ter a rede e as pessoas não se conectarem. Durante as chuvas também, a gente tem muito o que a gente chama de rede mista ainda, onde corre o esgoto local e o pluvial na mesma rede. O dimensionamento desses dois sistemas, a gente tem vazões muito maiores quando a gente fala de vazão pluvial, vazão provinda das chuvas. Quando ocorrem as chuvas, a gente necessita aí de tubos, o menor tubo que a gente usa em drenagem pluvial é um tubo de 30 centímetros, ou 300 milímetros, coisa que para esgoto cloacal a gente usa aí 100 milímetros, 150, são os diâmetros mais comuns, assim, os menores que a gente tem. Então por que não usar uma rede pluvial que tem um grande diâmetro para levar os dois, sendo que o cloacal a gente tem sempre evasões pequenas. Então a origem da contaminação, poluição do arroio dilúvio, ela é bem difusa e a gente tem aí são diversos colaboradores por isso daí e a gente tem também a própria água de chuva aquela primeira água que faz a lavagem da superfície urbana ela também ela pode ser inclusive mais as concentrações dos poluentes podem ser maior do que o próprio esgoto local e o pior disso são elementos que a gente não tem no desvoto local, como metais pesados, óleos e graxas. A gente não faz ideia do quanto esses resíduos aí, o desgaste dos pneus dos automóveis. Toda essa borracha que desgasta o pneu do automóvel vai para onde? Ele fica na superfície das vias. E como é que isso aí, qual é o destino dele? Ele vai ser levado pela próxima chuva. Isso aí vai parar, todo esse material aí para nos nossos rios urbanos. Para quem reside em Porto Alegre ou transita pela cidade, a poluição no Arroio Dilúvio é visível ao longo de toda a sua extensão, com lixo acumulado em diversos pontos e, muitas vezes, também se percebe um odor desagradável. Esse quadro se perpetua na cidade há muitos anos. Como surgiu, então, a iniciativa de revitalizar agora a bacia do arroio dilúvio? Bom, essa ideia, na verdade, ela não é nova. É uma ideia que a gente já teve um projeto há 10 anos, a ideia mais próxima de ser efetivada há 10 anos atrás, em 2011, quando a comitiva do governo do estado, à época, foi visitar Seul, a capital da Coreia do Sul, e foram lá no arroio, não, não sei pronunciar o nome, é Xiong, Xiong, algo Xiong, Xiong, Alguma coisa assim. Se vocês procurarem Arroio Revitalizado, Coreia do Sul, vocês vão ver belíssimas imagens aí daquela revitalização que aconteceu lá. Mas, enfim, a história foi que o governador voltou maravilhado com o que foi feito lá em Seul e movimentou universidades, a PUC, a URGS, as prefeituras de Viamão e Porto Alegre para que... Se fizesse alguma coisa no dilúvio Foi levantado, equipe de trabalho E no final, a primeira coisa que indicaram Seria a recuperação do dilúvio O que, que a gente fala? Quando a gente fala o termo recuperação A gente fala especificamente Da qualidade da água Então é um passo anterior à revitalização Então primeiro a gente recupera Um curso d'água urbano depois a gente revitaliza. E o passo mais utópico que existiria seria a gente restaurar um rio urbano. Restaurar seria trazer ele para as condições originais dele. Por isso que eu falei que é utópico. Não existe essa possibilidade, numa bacia como o Dilúvio, de a gente voltar às condições naturais. E não é só a calha. Eu lembro que eu falei há pouco, na pergunta anterior, que o que acontece no leito principal de um curso d'água é a contribuição de tudo que acontece na bacia. Então, para a gente restaurar, trazer para as origens um curso d'água urbano, a gente teria que modificar toda a nossa atividade na bacia. Então, por isso que é enviado. Em 2011, o que o grupo de trabalho apontou era necessário fazer a recuperação da qualidade d'água. Isso aí, à época, dava um montante da ordem de 2 bilhões de reais. Hoje, a gente já está calculando isso aí próximo de 4 bilhões. Então, é um custo bastante elevado e que a gente não vê isso daí a médio prazo, talvez a longo prazo seria mais próprio da gente falar que isso aí poderá acontecer. Então, de forma que morreu na casca, como a gente diz, não foi para frente. Então, viram que o custo era muito grande e a qualidade da água era um grande proibitivo, impedindo que a gente tivesse uma aproximação da população. Então, foi esse o fim aí que não aconteceu nada. A ideia de fazer essa proposta agora, que a gente vem apresentando, que deu uma grande repercussão na mídia, é uma possibilidade de a gente fazer isso a curto prazo. Não vai ser uma solução completa, não vai ser para todo o trecho do dilúvio, para toda a extensão do dilúvio, vai ser para apenas um trecho, de forma que a gente possibilite um acesso da população chegue bem próximo e tenha o que a gente chama de contato secundário com águas, a gente pode receber algum respingo, pode mergulhar os pés, ter uma atividade como pedalinho ou um passeio de caiaque. Tá? Isso daí seria um padrão de qualidade necessário para ter esse tipo de atividade. E aí então a gente lançou aí algumas ideias de como que a gente pode propiciar isso à população porto-alegrense. E qual o trecho a ser revitalizado, professor? O trecho a gente pensou, na verdade, três extensões, mas sempre iniciando da Avenida Cristiano Fischer, que é próximo à PUC, ali a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é a Avenida Cristiano Fischer até a Rua Guilherme Alves, que é onde tem um shopping center ali. Essa área aí foi buscada por ter diversos atratores aí de público, tanto a universidade quanto o Hospital da PUC. O Museu da PUC, que fora da pandemia levavam muitas crianças, excursões de ônibus ali, então teria uma grande movimentação de pessoas por conta do Museu da PUC. Temos também próximo ali o Teatro da Associação Médica Rio grandense a Hicks, tem um teatro ali. Próximo dali também, subindo a terceira perimetral, a gente tem o Jardim Botânico, tem a Escola de Educação Física da URGS também, e esse shopping aí que eu comentei um pouquinho antes. Então, seria esses aí os atratores para a gente buscar essa área. Em termos técnicos, essa é uma área onde a qualidade da água ainda não está tão deteriorada. Conforme a gente vai descendo o dilúvio, vai indo cada vez mais a jusante nele, ele vai recebendo cada vez mais contribuições. E com isso faz com que a qualidade da água vá piorando. Então a gente chega lá na Foz, lá as condições são bem diferentes, a gente teria que ter um sistema de tratamento para essa água bem mais eficiente, para conseguir fazer essa remoção de tanta poluição que tem lá. Outro complicador, essa aí foi justamente a pergunta do secretário de planejamento aqui de Porto Alegre, por que que a gente não faz lá na Órula, lá próximo à Órula, bem junto à Foz, que já conectaria com os outros trechos que estão sendo revitalizados, tem trechos vitalizados trechos em construção ainda da orla do Guaíba, porque ali daria uma conexão maior. Em termos urbanísticos a gente concorda, mas o complicador técnico para o tratamento da água e principalmente os efeitos de remanso que a gente tem da elevação do nível do Guaíba faria o um projeto bem mais complexo e, obviamente, com um custo bem mais alto, tanto de implantação quanto de operação. A gente necessitaria lá de comportas que fossem, então, os mecanismos de maior complexidade que, evidentemente, encareceriam esse projeto. E quais os métodos ou ferramentas que serão utilizados para despoluir a água neste trecho, professor? Certo. Bom, a gente não vai estar criando uma estação de tratamento de esgoto propriamente dito. O que a gente vai fazer? A gente vai desviar uma parte da vazão do dilúvio para um sistema de tratamento simplificado. porque A qualidade da água, por incrível que pareça, nesse trecho aí do dilúvio, ele não é tão ruim assim quanto lá junto à fossa. A gente tem uma quantidade de oxigênio dissolvido, que é um parâmetro muito importante para o dimensionamento de estações de tratamento. Quanto oxigênio tem dissolvido na água é um parâmetro muito importante. Outros parâmetros também que a gente olha bastante, a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. E o nosso principal aspecto, o parâmetro de qualidade mais crítico que a gente tem nesse trecho aí é a quantidade de coliformes fecais. Isso aí, então, teria que ter um processo de desinfecção, que ele vai ser feito, na verdade, um processo natural numa wetland, wetland ou em português um banhado construído, a gente utiliza os próprios processos bioquímicos, então a gente imita a natureza para fazer essa limpeza da água. Então, essa wetland aí vai ser um trecho que vai ter plantas e deve ter uma operação. Essas plantas vão fazer a remoção desses nutrientes, dessa carga orgânica que tem presente na água. Então, o sistema, recapitulando o sistema, o que, é que ele vai fazer? A gente vai ter uma galeria lateral para desviar as grandes vazões, para terminar que a gente use essa calha né, sem interrupções. Aqui em Porto Alegre a gente tem praticamente uma vez por semana precipitações que elevariam o nível do dilúvio ali naquele trecho. Então, para permitir essa utilização, a gente faria uma galeria lateral para dar conta dessas vazões. A gente está pensando inicialmente numa vazão que, em média, ela é igualada ou superada a cada 25 anos. Então, é uma vazão bastante alta. Isso aí são parâmetros que a gente já tem do plano diretor de drenagem urbana do dilúvio. Então, após esse desvio, nesse barramento que vai fazer o desvio, direcionar a água para a galeria, no barramento a gente vai ter uma comporta direcionando a água para essa parte onde ele vai sofrer o tratamento. Então, por isso que a gente disse que a gente vai fazer um melhoramento de uma parcela da vazão do dilúvio. Essa vazão, a gente está inicialmente pensando numa vazão de 300 litros por segundo. Então, imagine uma caixa d'água aí seria uma caixa d'água de mil litros seria enchida aí em três segundos e pouquinho. É uma vazão interessante para que a gente consiga ter diversas seções geométricas aí, com corredeiras, com áreas com água mais parada, com quedas d'água. A gente tem um desnível aí, esse trecho do dilúvio aí, ele tem uma declividade que a gente não percebe quando passa de automóvel. A gente só percebe, quem estudou hidráulica sabe que a água está correndo, tem que ter declividade em direção aonde ela está indo. Ou quem anda de bicicleta aí sabe que subir a Ipiranga em direção a Viamão é sempre pior do que voltar. Então, não existe uma declividade aí notória. A gente tem diversas quedinhas d'água ao longo do dilúvio e essas aí são as declividades que a gente tem. Então, a Água, esses 300 litros por segundo vão ser direcionados por um tanque com aeradores. O motivo desses aeradores é incorporar mais oxigênio na água, que vai ser consumido depois nesses processos biológicos aí de degradação da matéria orgânica, que vão oxidar essa matéria, vai reduzir então a DBO, que é o outro parâmetro. A gente necessita oxigênio para ser consumido nesses processos que vão acontecer na wetland, ali no banhado construído. E após esse trecho, então a gente vai direcionar essa vazão para a calha paisagística, que é aí, então, a gente vai permitir que as pessoas cheguem próximas e, inclusive, toquem na água. Então, além da poluição, o outro problema recorrente das inundações também está contemplado nessa proposta? Não, a gente vai estar tá fazendo um desvio, a gente vai manter a mesma capacidade de escoamento que tem nesse trecho do dilúvio. Não é uma obra para melhorar a drenagem. Ela é uma obra para permitir o uso disso daí. Obras para melhorar a drenagem, elas já estão estabelecidas dentro do plano, diretor. São diversas bacias de detenção ao longo da bacia. O próprio dilúvio já foi uma obra de drenagem. Então, o dilúvio não era reto como a gente conhece ele hoje ele fazia vários meandros, Os rios conforme a declividade vai diminuindo, o rio vai meandrando cada vez mais, fazendo essas curvas então essas curvas aí criam resistência à passagem da água e durante as vazões mais altas ele acaba inundando toda essa planície de inundação que a gente chama nessa região bem plana das várzeas, nas margens dos rios planos que a gente tem essas várzeas, são as zonas inundáveis então as obras de retificação e revestimento do dilúvio, esses taludes que a gente que a gente tem em concreto do Dilúvio, foram as obras para melhorar a capacidade de vazão dele e impedir que as margens fossem inundadas. E é isso que a gente tem. Hoje, o Dilúvio ele tem essa capacidade aí, ele acaba não inundando, porque ele já é a obra de drenagem. Então, a nossa proposta não vai ter influência nenhuma em melhorar a vazão, ele vai manter a mesma capacidade de vazão desse trecho. Então, a gente não vai nem piorar, nem melhorar, a gente vai manter o que tem. Porque a melhoria, como eu comentei, deve ser feita ao longo de toda a bacia, que é o princípio de impacto zero, que a gente chama também para o desenvolvimento de novas áreas urbanizadas, eles já devem regular a vazão pluvial que sai dos seus lotes. Então, essas são todas as medidas que existem no plano diretor de Porto Alegre para que a gente vá reduzindo ao longo do tempo essas inundações. Então, essas galerias é que gerariam uma segurança para que o público tivesse acesso à área revitalizada, é isso, professor? Isso, a galeria ela é fundamental para que ela possibilite que a gente tenha um acesso próximo, senão qualquer chuva já faz a elevação do nível e a gente não tem uma calha com largura suficiente para que essa variação de vazão não ocupe o nosso espaço. Imagine se a gente tivesse na calha revitalizada a gente tivesse um curso d'água com dois metros de largura. Chovesse um pouquinho ele já ia transbordar, isso daí já ia inundar a parte onde a gente tem os passeios que as pessoas ficam próximas à água. Então, por isso, da galeria lateral, a maior parte das vazões ele vai destinar por essa galeria fechada e eventualmente vai inundar a calha paisagística isso é o que ocorre justamente lá no projeto de Seul, eles têm, a gente não vê nas fotos, escondido nas laterais daquele rio foram feitas grandes galerias também para as vazões pluviais, então lá quando chove a água não vai direto para o curso d'água lá em Seul ele vai para essas galerias laterais e um evento muito extraordinário aí sim ele vai verter ele vai jogar a água para dentro do arroio aí sim vai inundar aquela parte paisagística lá onde eles onde a gente vê as fotos ele fica inundado. Uma vantagem da nossa proposta em relação à proposta que tem em CEU é que a gente vai tratar, vai melhorar a qualidade da água de uma parcela da vazão do dilúvio. Lá em seu o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma transposição, aquela água que a gente vê passando na calha paisagística, ela vem de outro rio. É um rio que tem qualidade da água boa, então eles bombeiam de um outro rio para esse. Então já houve Falaram que aquilo é um grande chafariz urbano, que ele é bem artificializado. A nossa proposta aqui é ter alguma contribuição, mesmo que é pequena, de tratar uma parte aí, a gente vai conseguir melhorar. Né? Então, a nossa ideia também é propor monitoramento contínuo dessa qualidade da água para justamente a gente mostrar o que que a gente está atingindo, viu? o que que a gente tem antes, né? as campanhas de monitoramento já devem começar assim que se pensar em fazer de fato essa obra e já começar a monitorar para a gente saber o que que a gente tem hoje e como é que vai ser a qualidade da água depois, qual é o impacto na melhoria da qualidade que essa pequena proposta a gente vai ter. Professor, para o público leigo, que não tem um conhecimento mais aprofundado tanto de como se dá um projeto deste tipo, o senhor poderia nos esclarecer o que de fato, pontuando, o que de fato é e o que não é parte dessa proposta denominada nesta etapa como prova de conceito? Ah, sim, é, isso aí sempre dá uma série de dúvidas, assim, de entender como que são os passos de um projeto desses e deixar bem claro o que que esse projeto é e principalmente o que que ele não é. Então a gente falando o que que essa proposta aí não vai atender, limitações, eu gosto de botar bastante para os meus alunos tanto de TCC quanto de mestrado enfim, ser franco com o que está propondo, botar as limitações, dizer até onde a gente vai e ser bastante honesto assim quanto a isso. Então não é uma estação de tratamento, é um sistema um sistema simplificado para melhorar uma parte da vazão do dilúvio. Não é para todo dilúvio, obviamente, vai ser um trecho. Porém, ele pode ser replicável. Né? O que, que é isso? Essa mesma proposta a gente pode fazer outros trechos revitalizados, mais a montante e mais a jusante. O limite para jusante, que a gente tem, né? arroio, águas abaixo, seria ali pela ponte da Lucas de Oliveira, que a partir dali a gente já começa a ter o efeito de remanso do Guaíba. Então, até aquele trecho, essa proposta aí, nos moldes que a gente está apresentando, teria cabimento. Né? Mas para jusante a gente teria que pensar num sistema mais complexo para conseguir ter esse mesmo resultado. O termo prova de conceito que a gente fala, é justamente essa parte que a gente está fazendo agora, de lançar a ideia e ver qual é a opinião pública e qual é a opinião também dos tomadores de decisão, tanto o governador do Estado quanto o prefeito da cidade. E colher aí qual é a percepção da população em relação a esse projeto e ver aonde que a gente não está comunicando adequadamente alguns aspectos técnicos que sempre suscitam dúvidas ao público em geral. Então, por isso que a gente chama essa primeira etapa aí, essa prova de conceito. A gente tem que provar que o conceito tem que ser aprovado, então ele tem que tirar aí mais do que seis a nota dele para ele ir adiante, para ele passar de fase, e o passar de fase significa o quê? A gente partir para um projeto mais detalhado, que a gente chama ainda de anteprojeto, então que ele vai estabelecer as diretrizes básicas, é basicamente o projeto mais detalhado do sistema para melhorar a qualidade da água, todo o projeto hidráulico, então definindo cotas, profundidades, dimensões das estruturas hidráulicas, lançando essas diretrizes, essas limitações para quem vai desenvolver o projeto paisagístico e urbanístico. Tem que pensar também fora das margens do diurbo, tem que pensar que a gente vai revitalizar essa área, vai atrair pessoas por aí tem que pensar como que elas vão chegar, como que elas vão ficar aí, o que, que vai atrair elas, então a gente também deve pensar nessa parte aí de mobilidade parte social, parte econômica, não são coisas que a gente deve pensar por separado. Sempre quando eu abro a disciplina de gerenciamento da drenagem urbana, que ela é oferecida para quatro cursos, os quatro cursos que tu comentou no início, a hídrica, ambiental, a civil, mais arquitetura e urbanismo, eu sempre comento que o melhor seria que a gente tivesse outros profissionais ainda, alunos de outros cursos, como biologia, como economia, direito, até direito, quando a gente fala de ligação, que a gente não consegue obrigar o morador conectar na rede que passa dele, então a gente tem muito aí de direito também a avançar. O problema é um, mas as visões e as, os multi necessários para abordar esse projeto aí são bastante complexos e diversos. Nesse projeto, fase de anteprojeto, ele vai definir essas diretrizes para que o projeto paisagístico, depois, ele saiba. Eu tenho que deixar tantos metros para wetland Aqui eu vou precisar ter um tanque com tal profundidade, com tal área para ter esse número de aeradores. Eu vou poder ter calhas desse tipo, de outra geometria para fazer essa aproximação da população, que tipo de equipamentos urbanos a gente vai ter ciclovia será que a gente vai ter uma ciclovia passando próximo à água ou a ciclovia vai ser em cima, então essas são as questões mais não que sejam secundárias elas são principais, mas elas são secundárias em termos de tempo, ela é na sequência então primeiro a gente vai estabelecer quais são os limitantes que um projeto paisagístico vai ter que ter depois ele vai desenvolver vai definir aonde a gente vai ter um banco aonde a gente vai ter uma corredeira, onde a gente vai ter uma área para andar de pedalinho. Após isso, daí a gente teria então um projeto executivo que a gente chama. Aí sim a gente vai ter um detalhamento a fundo de cada estrutura, indo inclusive dimensionando as estruturas de concreto armado, por exemplo, dizendo qual é a ferragem que vai ser utilizada. Esse é o projeto executivo. Com um projeto executivo em mãos, aí então uma empresa, um empreiteiro, uma construtora tem condições de dar um orçamento e enfim colocar isso daí em prática, de fato, executar a obra. Professor, para ficar claro para quem nos escuta, de que forma a URGS atua juntamente ao poder público, como que se dá essa interação? Claro que a universidade produz conhecimento e desenvolve pesquisas e a informação é essencial para o desenvolvimento da cidade como um todo. Mas para quem desconhece essa dinâmica, o senhor poderia explicar um pouquinho mais, detalhar como que acontece na prática? Isso, a gente contribui com o nosso conhecimento, o que a gente desenvolve dentro da universidade. A nossa relação com o exterior se dá muito por projetos de extensão. Então, é por meio dessa ferramenta acadêmica aí que a a gente pode contribuir com ele. Então, a gente não vai ser, digamos assim, o protagonista principal, mas a gente vai dar o apoio. Então, o nosso papel de dar ideia. É o que a gente está fazendo agora. A proposta até não tem grande complexidade, mas ela tem um grande fator inovador, porque todo esse tempo aí ninguém propôs algo assim que pudesse ser executado em curto prazo. Uma proposta, analisando de tudo que já se pensou para o dilúvio, a gente viu como que a gente poderia fazer diferente. Então, acho que esse é o principal papel da universidade, a gente conseguir ter liberdade para lançar essas ideias. Quando o senhor fala, se refere a curto prazo, mensurando em meses para os nossos ouvintes, quanto seria isso? Ah, eu prefiro falar em anos, então. Eu acho que para o desenvolvimento desse projeto, tudo, eu imagino que se tudo correr muito bem aí, vai ser meio que na ordem de tempo que a gente teve as revitalizações da Orla do Goíba. Isso aí vai depender também muito de como que vai se dar a discussão do projeto paisagístico. Creio que na parte hidráulica de qualidade água, no sistema ali de melhoramento da qualidade da água não tem muito o que debater. Isso aí a gente é, é questão de tempo aí para fazer o projeto de engenharia enfim, mas as discussões sociais que a gente vai ter nesse projeto elas podem se alongar mais então aí é um fator que a gente não consegue controlar muito. A gente viu aí diversos o Cais do Porto, em Porto Alegre ali, o Cais Mauá, então está uma discussão bastante tempo, e, enfim pode acontecer também problemas burocráticos nesse caminho aí. Em três ou quatro anos acho que a gente poderia ter alguma coisa efetivada aí. Para finalizar professor Fernando. Então é possível para o cidadão porto-alegrense sonhar com arroio dilúvio, Despoluído e integrado positivamente a paisagem da capital, podendo ser desfrutado pelas pessoas, a exemplo de outros rios em diversas cidades, mundo afora? Claro que isso é possível. Falando de engenharia, a gente nunca, quase nunca, diz que alguma coisa é impossível. Tudo depende de quanto a gente está disposto a investir. Mas a ideia desse primeiro trecho é justamente mostrar qual é o possível futuro que a gente vai ter para o dilúvio. Então, dar essa amostra aí ter algum efeito, digamos assim, que cause uma aceleração nesse processo aí e melhore a bacia na sua íntegra. Né? Então, dando essa primeira amostra do que que pode ser, o nosso intuito aí é que isso aí tenha desdobramentos e a gente passe a encarar o saneamento em toda a bacia, melhorar a qualidade da água e a gente não necessitar mais dessa estação aí de melhoramento da água. A gente conseguir, inclusive, retirar os aeradores e a wetland. Né? A gente tem água, a água do dilúvio está em condições necessárias para essa aproximação da população aí, sem a necessidade desse tratamento que a gente está propondo agora. Então, é uma proposta transitória. tá? Então, a gente sempre tem que ter o foco, a meta final e principal é a gente sanear toda a bacia. A gente ter qualidade da água em toda a bacia. Mas no início da nossa entrevista o senhor citou até pedalinhos, um espaço para caminhada e até o contato da população ter água nos pés sem o risco de contaminação. Então seria uma espécie de degustação do futuro? Assim como alguém que está procurando um imóvel, alguma coisa, vê uma, uma planta mobiliada, vê uma maquete ou visita, ah, visite o apartamento mobiliado. Digamos que a gente vai estar tá oferecendo alguma coisa nessa linha, assim, que ele vai poder olhar e ver, ó, oh, esse trecho aqui está muito bom, mas falta, que nem visitou o mobiliado, mas o prédio ainda está em construção, ainda falta fazer todo o resto. Eu acho que é nessa linha aí que a gente pensa que esse processo pode acontecer em um futuro. Por enquanto está tendo uma grande aceitação, acho que a população demanda por isso há muito tempo, talvez seja o momento agora dos nossos administradores aí tomarem em pé disso daí e de fato conseguir alguma coisa e eu acho que o principal apelo aí é da gente conseguir isso daí num prazo esses quatro anos aí o jogo ser um prazo curto. Professor Fernando Dornelis, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, nós desejamos muito sucesso a ti e a toda a equipe que compõe esse importante Bastante projeto de revitalização do arroio de luxo. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana, e vamos torcer aí para que o projeto vá para frente.